O circuito começou ano passado, a gente fez a primeira edição, quando a gente ainda não tinha nosso espaço. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Laboratório Santista. A gente tem um espaço na Rua 7 de Setembro 52, é, que a gente convida todas e todos a frequentarem e ocuparem o espaço. Então a gente quer agradecer a todos e todas que se inscreveram na chamada pública e participaram das atividades.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 Né, que participaram desse encontro para a gente conversar e trocar experiências sobre autocuidado e autoconhecimento. Eu falei, nossa, preciso trazer esse projeto para cá. Ele já existiu em Santos, ele existia no Guarujá, mas é, não de forma, assim... É muito consistente, porque o projeto começou, parou, né, em algumas dessas cidades. E em Cubatão a gente nunca tinha é, organizado uma turma né, de promotoras legais. Então eu busquei aí, principalmente, é, lideranças feministas na cidade de Cubatão e também nas cidades aqui da região. Hoje eu trabalho como catador, praticamente, hum. mas também não deixo fazer minhas plaquinhas, né, da Goberta. Em cima disso daí eu... Eu conheci o amigo Diego, que deve estar por aí em algum lugar, que é autor aí desse projeto. Me ensinou a fazer esse M é, é puff, né? Feito de MDF, que é essa madeira aí que vive aí jogada aí pelos cantos aí. Assim, mudou assim a autoestima. Eu comecei... Ó, oh, eu morava na rua. Hoje eu não moro mais na rua. Hoje eu tenho uma casa pra morar. Eu aluguei uma casa. Hoje eu posso dizer que...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 empoderamento feminino em um ambiente seguro exclusivo para meninas que eu acho que o simples fato de ser um ambiente só por mulheres por si só já transforma todas que estão ali a gente aprende mais do que ensina com as meninas porque a ideia desse projeto né além de atingir as meninas que participaram diretamente, é atingir toda a comunidade, para a gente fortalecer essa rede de mulheres e continuar fazendo projetos dessa forma. Então, nosso projeto, né, o Agrofloresta na Aldeia, ele surge como, na verdade, uma das demandas da comunidade né, Guarani, Biá, Tecoá, Paranapuã, que fica em São Vicente. Então, a grande problemática é que ela está inserida dentro de uma unidade de conservação, de proteção integral, e os usos né, são totalmente restritivos e, junto com isso, a terra não é demarcada nem reconhecida pelo governo federal. Então, vários direitos constitucionais indígenas acabam sendo totalmente restringidos. Né? Um deles, o direito de plantio, o direito de uso da terra né, e dos recursos naturais que tem ali na floresta. Né? Então, é, a principal ideia aí foi unir os conhecimentos, né? a troca de experiências do nosso coletivo, lá da Unesp, o coletivo Viva, Agroecologia Caissara, e a, a experiência né, de cultivo tradicional, conhecimento tradicional, e garantir né, uma alimentação saudável, o direito de uso da terra, de plantar aquilo que eles querem comer, né? a soberania alimentar, a gente chama.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 construindo ou costurando as bonecas matrioscas, porque essas bonecas são é, as bonecas russas, mas elas falam de, de ancestralidade, de afetividade, de empoderamento feminino. Foi um festival que o que a gente visava era conectar jovens negras, tanto de Santos quanto de São Paulo,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 dentro do segmento LGBT. Então, o Vivências Interseccionais, eu queria quebrar um pouco disso, né? Trazer mais mulheres, pessoas trans, pessoas pretas, para falar um pouco sobre essas questões. Porque, às vezes, a gente tem uma falsa ideia de que o meio LGBT é uma coisa hegemônica, né? E que é, é, a gente tem uma visão geral e não é bem assim, né? Uma pessoa LGBT do Gonzaga é diferente de uma pessoa LGBT de Vicente de Carvalho, do Jockey Club, da Vila Margarida.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 tanto no processo de criação das histórias, né, quanto contribuindo com as histórias próprias delas, de enfrentamento, para a gente criar as nossas narrações. É, corpos HIV, espaço público, a arte como ferramenta de informação, ah, foi uma ideia de falar sobre corpos, diversidade de corpos dentro da epidemia de...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 que além da gente se autoafirmar caissara, né, quem é Caiçara quem se, se sente parte dessa cultura como eu, desde criança incentivada a isso, minha família é de Ilha Bela e São Sebastião, é, senti que a gente tem responsabilidades. E foi aí que eu busquei reunir algumas pessoas que quiseram participar disso, que manifestaram esse desejo de estarem juntas.